Oi, estamos aqui no Instituto UniHack e hoje nós vamos fazer uma entrevista com o hacker do Instituto. Chega pra cá, Lucílio. Olá. Lucílio, o que você faz aqui no Instituto? Olha, é, eu faço parte da equipe que fez o site e eu venho é, no UniHack para fazer as mudanças que o site precisar no decorrer do, do programa. Então quer dizer que você não veio para hackear né, o sistema? Eu vim para hackear o sistema também. É que hackear é, tem um significado diferente do que as pessoas pensam normalmente, né? Hackear é você se apropriar da tecnologia. Então, eu sempre dou o exemplo da minha avó. É, é, tecnologia é ferramenta, é ferramenta para qualquer coisa. Pode ser ferramenta para você fazer, processar informações, que é a do computador, mas pode ser ferramenta para a gente se vestir. Eu só consumo a tecnologia do vestuário. A minha avó, que tricota, ela produz. Então ela é hacker do vestuário. Eu só sou o consumidor. Agora, no computador, eu não consumo só. Eu produzo minhas próprias ferramentas, eu modifico elas. Então eu sou hacker lá no computador. Aproveitando o que você tocou, é, para quebrar um pouco desse preconceito, você pode fazer, falar para gente qual é a diferença do hacker com o cracker? Então, essa é uma classificação que as pessoas Tiveram necessidade de criar para poder dizer que existe um, um cara do bem e um cara do mal. Mas na verdade não faz muito sentido isso. Que nome você dá para um médico mal? sabe não tem um nome só o médico é um cara que tem conhecimento do corpo humano ele é capaz de ajudar e ele é capaz de, de prejudicar também o que ele vai fazer não depende do nome que ele assume né o cara que é ladrão ele não é só ladrão na vida ele faz um monte de coisa, em um determinado momento da vida ele está roubando e naquele momento ele é ladrão então essas pessoas que são chamadas de cracker é, elas são pessoas normais como qualquer um e que num determinado momento lá por algum motivo que não vem ao caso agora eles fazem alguma coisa para prejudicar alguém ele é hacker também? Normalmente sim, né? Porque ele usa um conhecimento avançado de uma tecnologia para fazer isso, esse mal que ele quer fazer. Mas não é uma pessoa, não existe uma pessoa que só é má e não existe uma pessoa que é só boa. É Isso é uma ideia que a gente precisa começar a desconstruir já. E quais são as vantagens de ser um hacker? Uma vantagem é essa que eu falei. E, e aí voltando para o exemplo da minha avó para a gente fugir um pouco do computador, né? É, minha avó pode fazer toda a roupa dela e não comprar nada, então tem uma vantagem econômica. A minha avó pode produzir as coisas com a, com a cara que ela quer, ela pode fazer a blusa com a cara que ela quer. Eu só posso comprar o que o cara fez e torcer para que seja do jeito que eu gosto. Ela pode fazer do jeito que ela gosta. No computador é a mesma coisa, eu posso economizar fazendo os softwares que eu preciso ao invés de ir lá e comprar um pronto. É, mas também tem a questão da customização. Eu posso fazer um, um programa que funciona exatamente do jeito que eu preciso e não eu me adaptar ao jeito que a Microsoft, a Adobe, a Apple quiser, achavam que eu tinha que, que trabalhar. Lucílio, obrigada, tá? Eu sou a Tatiana. Eu sou o Igor. E a gente volta a qualquer momento aqui do UREC. Tá. Boa entrevista aí, Tati. Na moral. Não, aí, né? Boa, nós, é dois, nós dois, nós dois, nós dois. <risos> tá, então tá. Bom dia. A gente tá aqui no rec Espírito Santo, fazendo um. Ah.